Neste Mãos à Obra, queria fazer uma coisa diferente. Tenho esta parede aqui atrás de mim que precisava decorar e queria fazer alguma coisa relacionada com molduras, mas também não sabia muito bem o quê. Fui ao ré e vi esta moldura de grandes dimensões, tem 70 por 1 um metro, básica, bonita, branquinha, com a moldura muito simples e achei que poderia ser a solução. Depois andei por lá a deambular e vi na secção das plantas estas palmas e achei, ai ah, que engraçado, então se eu agarrasse nas palmas e se as colocasse dentro da moldura para criar uma certa textura. Mas também não me aprecia ter verde, porque eu não tenho verde no projeto, não é? Mas também não há problema, se eu as pintar de branco, desaparece logo este problema e passamos só a ter textura dentro da moldura. Que eu até acho que pode ficar interessante, não é? Claro que as palmas são artificiais, não é? Então, vamos pintar para ver como é que elas ficam. Mãos ao olho. não tem nada que saber, não é? É só escolhermos o spray adequado, e isso na Loura Merman eles dão-nos sempre uma ajuda, não é? E depois pintar só com alguma distância, de maneira a não ficar, a não escorrer a tinta, para não ficar feio. a moldura ficou alto, por isso vou colocar as palmas assim e depois vou dar aqui um ligeiro afastamento só para ficar um bocadinho mais decorativo e com um aspecto mais, mais interessante, para se notar mais a textura. Agora pomos aquela folha que vem na própria embalagem, aqui o truque é virarmos os números para o lado contrário, para ficarmos com o um fundo branco bonitinho lisinho e agora vamos espalmar as palmas, pondo a parte de trás. estar tudo fechado, é só vermos o resultado final, que é a parte mais engraçada. Está ótimo, é exatamente o que eu queria. E agora só falta um pormenorzinho final, que eu também trouxe do o Ramela, que são estes quadros, estou assim, com este ar assim, meio latão, meio dourado, que eu achei graça, e vou colocar em cada uma das pontas da moldura, para fazer aqui este certo brilho, e depois aproveito estes buraquinhos para pôr umas tachazinhas, vai ficar muito chiro. Dizer assim e agora eu vou brigar.